Olá, é, se você estava pesquisando sobre o Duromax e queria saber se ele funciona, sim, ele funciona, mas eu tenho um alerta aqui para você, fica até o final, tá? Que eu vou dar uma dica aqui para você: tomar cuidado e ter bons resultados, não adianta. É você sair por aí comprando o Duromax de qualquer outro site, que você corre um grande risco de comprar um produto falsificado. Olha só, o Duromax: ele para você que sofre de impotência sexual, para você que sofre de disfunção erétil ou problema na ejaculação precoce, problema de ejaculação precoce. O Duramax ele é um tratamento, ele vai te auxiliar com estes problemas, ok? Então, é, eu estou aqui diretamente do site oficial, para você não correr o risco de comprar um produto falso, ele é um produto natural, e está com desconto aqui no site oficial. Tome muito cuidado, não compre em Mercado Livre, em qualquer outro site que você acha que é confiável. Não adianta o produto original só aqui no site oficial. Como que eu vou saber qual é o site oficial? Eu vou deixar aqui embaixo, aqui embaixo do vídeo, na descrição, um link que você vai clicar e vem aqui direto para o site oficial. E também vou deixar o mesmo link do site no primeiro comentário, ali embaixo, o primeiro comentário fixo aqui do site oficial. Que você entra aqui e tira todas as suas dúvidas. Ele ajuda no aumento do pênis. Ele ajuda, aumenta a potência e duração das ereções. Aumenta a espessura e o comprimento. Tenha mais apetite sexual, energia extra para aproveitar a sua potência durante a noite toda. Surpreenda as mulheres com virilidade. Então, ele vai te ajudar né, com mais duração nas ereções. Aumenta a espessura e o comprimento. É, vai aumentar o apetite, vai ter mais potência. Se você estava com problema, como eu já falei de disfunção erétil ou até mesmo rapidinho já terminava, porque tem problema de ejaculação precoce. Então, este é o produto certo para você, ok? Eu espero ter ajudado. Obrigada e até a próxima!